Salve, salve rapaziada, beleza? Salve, E aqui no vídeo de hoje eu vim trazer a forma como conectar aí no Widowmaster em 2023. Bem, vamos lá pro vídeo. Bem, o Chrome atualizou aí e não dá mais pra conectar na, no Widowmaster dessa forma aqui não. Clique em Cookies. Clique aqui em Steam Community. Cookies. E vai procurar aqui o Sessão ID. E o Steam Login Security. Era dessa forma que conectava. Bem, agora mudou, não tem mais como fazer isso. Tanto que, se vir aqui, vai aparecer isso e não vai pra nenhum lugar. Aí a forma que. Ah, é para fazer isso. É a seguinte: tanto que eu tirar as print aqui, que eu não consigo fazer, pelo. É que eu tô sem teclado, né? Eu não consigo fazer aqui sem. E sem dar muito trabalho na edição. Então, eu tirei as print aqui. Bem, primeiro vocês vão no perfil deste. Clica em inspecionar. com O botão direito, né? botão direito aí clica em inspecionar aí vai abrir essa aba aqui vocês vão clicar vão na abazinha application, se não tiver aparecendo aqui vocês clicam nessa setinha aqui que vai aparecer a application clicou na application vai aparecer isso daqui da Steam que é os cookies da Steam aí aqui vocês vão ter aqui o Steam login security vocês clicam no Steam login security que vai ter o urro que vai pedir lá no Ideal Master. Aí vocês copiam tudo que tem aqui no Login Security e colam lá. A mesma coisa para o Sessão ID. Vocês copiam tudo que tem aqui e colam lá. E assim vocês vão conectar, conseguir conectar no Ideal Master. E bem galera, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês. Se eu tiver ajudado vocês, deixa o like aí. Se inscreva -se no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!